Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Felipe, e vou contar nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre o produto óleo de semente de abóbora, antes de você comprar efetivamente esse produto. Eu também tenho dois alertas extremamente importantes, então preste muita atenção ao que tenho para lhe dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre o óleo de semente de abóbora é, cuidado com o site que você vai comprar o óleo de semente de abóbora porque o óleo de semente de abóbora só é vendido no site oficial. Para te ajudar deixei o link do site oficial aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então agora vou te contar o que é de fato o óleo de semente de abóbora e se realmente funciona. Então a resposta é sim. O óleo de semente de abóbora realmente funciona e está ajudando milhares de pessoas e dentro dele possui uma fórmula muito poderosa e 100% natural que elimina a próstata aumentada, regula o fluxo urinário. Reduz o risco de infecções, melhora o apetite sexual. Você vai se sentir livre das sensações de aperto e ter noites inteiras de sono. Tratar esses sintomas nunca foi tão fácil. Através de uma nova forma de abordagem, gota trará alívio para você. A aplicação sublingual proporciona uma absorção rápida e eficaz por meio da glândula que temos sob a língua. Nela, vasos que acessam diretamente a corrente sanguínea absorvem o conteúdo rapidamente e alcançam efeitos surpreendentes em poucos minutos. Essa é a forma mais eficaz, garantindo até 90% da absorção dos ativos da composição, deixando seu organismo com maior biodisponibilidade. O Gota Prost tem garantia de entrega e frete grátis para todo o Brasil. Nunca mais viva situações constrangedoras como molhar a roupa mesmo após acabar de ir ao banheiro, se levantar várias vezes à noite, perdendo o sono e ficando cansado durante todo o dia, durante o sexo ter que ir às pressas ao banheiro. Sentir dor nas costas ou pelvis quando se levanta para fazer alguma tarefa, isso é muito chato. Diferente de outros produtos disponíveis no mercado, o Gotaprost possui registro no Ministério da Saúde e autorização da Anvisa. Enquanto a maioria dos produtos prometem mudanças rápidas, mas só entrega um produto que é basicamente um pó encapsulado, com baixo poder de absorção e com eficácia máxima de 36%. O Gota Prost oferece resultados rápidos e eficácia entre 85% e 90%, pois é líquido e tem melhor biodisponibilidade. Gota Prost se destaca por apresentar uma composição 100% natural contendo em sua fórmula B-caroteno, zinco, ômega 6 e 9, vitamina E, magnésio, vitamina A, potássio, triptofano e fitoesteróis. Outra coisa muito importante que você precisa saber sobre o Gotaprost é que ele tem garantia de 60 dias e então você pode testar o produto, e se ele não der certo para você, o gota -prost devolve seu dinheiro e então você não corre risco algum. Além disso, para que o gota -prost funcione, é preciso levar o tratamento a sério. Você precisa tomar somente 20 gotas por dia, 10 gotas no período da manhã e 10 gotas no período da tarde ou noite. Você pode ver os resultados iniciais no primeiro mês, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 3 meses usando este produto. Também é importante você saber, gota Prost não tem efeitos colaterais, pois é 100% natural e o produto é indicado para qualquer pessoa. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o gota Prost, e também, se você comprar o produto, faça o tratamento exato. Leve a sério. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você. E eu também espero que o Gota Prost realmente te ajude muito a melhorar sua vida. Então se ficou com alguma dúvida comenta aqui embaixo que eu vou responder.